Não, não é isso? <risos> ah! Fala, Luiz tá aí, vamos E hoje eu tô gravando um vou... vídeo de Splend Top 3 com Luiz E hoje nós vai passar medo Convira. É, eu nunca joguei isso. É a primeira vez jogando em vídeo, galera. O é, jogo jogou e... um pouquinho. Espera <coughs> aí, deixa eu tomar um suquinho de laranja. Nossa, eu não peguei câmera, eu peguei lanterna. Boa, Luiz. Eu já tô correndo que nem louco aqui, explorando os negócios. É, Ó, tem como... Você tem que pegar... É, tô, é, tem 10 é. sopas, mano. Mano, tomara que não chegue ninguém, velho. Ah, velho, é? é que tem Slenderman, né? Tem que pegar as... Mas aqui é sopinha? É. Ai, o Bicho tá aqui! Isso. isso aqui é tipo o FNAF DOOM que nós jogou lá. É, tipo isso, eu acho. Aqui uma tropa! Peguei, peguei, peguei, peguei. Nove cremes. Onde você tá? Ah, é cremes? Falta oito. A gente tá Voltou. cercado, Luiz. Eu na agachada. Tem como correr agachado, não? Já vi que não. Luiz? Ah não. Ah tá! É que você tava na minha frente, moça! Calma aí, é um João. Bicho, é um bicho vermelho, o, o. Mas só vermelho? Não tem outras cores? Tem outras cores, mas eu, eu acho que agora é o vermelho, não sei. É, tinha visto vermelho aquela hora. Calma aí, caramba. Ele ainda tá aí, né? Para vai agora. na frente, vai na frente, vai na frente. Ele ainda tá ali, Luiz. Ele tá, ele tá camperando na sopa. Nossa, velho, eu não vou ali nem ferrando. Vai a ah ele, tá saindo. Ele tá saindo. Agacha. Vai, vai, vai. Eu muito barulho. Ele tá indo embora. Eu vou ir rapidão e voltar. Peguei, peguei, peguei. Vai, vai, vai, vai, volta, volta. volta. Ui, mas só tem um caminho pra lá. Mas aqui tá Sim, mas ai carote, é que você tá falando. <risos> Eu sou o meu sincero Nani! Falou! Ele, Ele tá atrás de você! Não, não, não! Eu, ah, eu achei que tava de upscaring! Mas dava! Em mim não deu, não! Só me matou! Em mim também não! Oxi! Aqui uma sopa! Creme! Cadê você? Eu peguei um creme! Ah, mas onde você tá, caralho? Tô muito longe. <risos> Aqui, mano, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu. Como que você subiu aí? Sei lá. Eu passei por um caminho doido aí. Nossa, velho. Meu coração, mano. Pulou Uai. pra fora Mê. do corpo. Mano, eu vi ele. Né? Ah. Tipo. Desse, desse. Ah não, velho. Mentira que eu não tenho um Cadê caminho. você? Tem isso aqui! Por quê? Porque eu tô com medo! Luiz, tenta subir aqui. Olha cozinha. Tem um caminho. Passa, tá, quando você Aqui, você achei outra, vai... outro creme. Falta cinco creme agora. Vai, Luiz. Cheguei, cheguei, cheguei Não, Caramba. ele tá aqui Que grito Eu de verde Atrás de você véi. Onde ele tá? Ele tava atrás de você, mano Eu tinha achado o caminho, eu falei, não, vou voltar Que isso João. ninguém entra no quarto, véi Ele tá no por aqui, né? Caramba, eu pensei, entende Olha pra trás, Luiz. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ah, tá, ele foi pra frente, ele foi pra frente. Não corre! Ele ouve passo correndo, você não sabia? Não. Agora onde que ele foi? Foi ali ou ali? Eu vou vir, acho que foi Peraí, lá. Olha aqui, olha aqui, volta aqui, volta aqui. Tchau, Luiz! Ele tá aí! Já... Já peguei uma sopa, creme quer dizer, não, Luiz, você não tá aqui. Ele tá ali, ele tá ali atrás, João. Nossa, que susto, vai você que aqui não tinha saído, vai, vai, vai, vai. vai Luiz, o pessoal, só, o pessoal só tá vendo é, minha cara de assustado. Aqui, aqui tem, tem um creme, creme aqui. 3, peguei, peguei, peguei. Pegou? Tá, ele sumiu já, ele já sumiu, já sumiu. Ih, Luiz. Oi. Ju, chega mais. Chega mais. Não, é melhor não. Vem aqui, rapidão. Rapidão. Eu não vou correr aqui. Não corre muito, não. Eu ele corro. vai vir atrás. Eu ele tá atrás da gente ah, já. Ah, não, Luiz. Agora vai ter que usar flash. Eu já tava usando. Aqui aqui, aqui, aqui, aqui. Tem caminho aqui. Aqui também. Vamos se separar, né? Ah, não. Ai, caramba, velho. A nós podíamos se separar, Luiz. Aqui tem o creme aqui, ó. Você não viu? Peguei, peguei. Boa. Dois cremes. Cadê você, João? Eu tô em um lugar. João, vem aqui atrás de mim, zoeira, zoeira. Não tá nada. Para um pouquinho, deixa eu chegar onde você tá. Aê! Eu só pulei. Tá, tá dois, João. Ih, não tem ah, saída, João, a gente vai ter que aqui, voltar. que tá aqui, ó. Então, mas aqui a gente acabou de vir. Tá. Não, acho melhor. Ele tá ali, Luiz. É melhor se separar assim. Só corre, meu. Luiz? Oi? Eles devem ter morrido antes do Teletubbie aparecer. Hein? Eu não sei se eu vou pra lá, ou pra lá. O importante é que pra onde for vai dar tudo errado. Né? Era isso que eu queria fazer aquela hora. Pra fazer ah! Ah! Oh! Mano! Eu cheguei eu cheguei ali, ele! ele... Eu, morri já. eu vi! Ali, Cadê você, João? em cima. Mano, que. AAAAAAAAAAAAH! De novo eu vou morrer! <risos> eu vi isso! É. você vai ter que spawnar aqui embaixo. Meu Deus, mano, a gente spawna em um lugar em diferente. Outro lugar. Eu tô indo aí, eu tô vendo teu nick. Aqui, ó. Oxi! Quê? Nada, nada que vai Ah mano, é só esquentou. precisa de mais uma sopa Não, tô entrando Mano Eu nem spawnei o bicho já tá aqui Entrei, entrei, entrei corre Luiz, o bicho tá aqui Vai procurando a mil a sopa Ai ah, eu não tô aqui no... ah! <risos> que me matou <risos> não, não vou Falou! É ele tá aqui! Juro. Luiz! Fica dando votos lá! De... Atrasa ele! Eu, vou... eu tô tentando procurar! todos. na era, Jureng! Mano, você é player 661! Ué, mudou era 552, eu acho! É, fica mudando! É normal! Tá ah não, legal. mano! Você não tá fazendo isso! Me seguindo, né, Luiz? É meia hora que eu tava atrás de vocês, Não sei se ele tá vindo. Mas só corre. Não, que eu não sou pra vir Homem-Aranha, velho. <risos> sou em <pra impor>. pó. <risos> ah, vai acabar. 3, 2, 1, perdemos. Não. Não aconteceu nada, sei lá Mano, tá carregando? na Carregado Ah, acabou a partida Isso quer dizer que nós perdeu? Meu coração, Meu Deus, quanto tempo o vídeo dá? 14 minutos Dá pra gravar mais um tempinho Tchau, meu amor Vai, calar meu corpo